Fogos. Ah, o que foi que eu disse? disse? Ai, ah, Michael Azalski. Valeu, esquenta, não. Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda. Sua dupla da excursão. Ah, Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente. Russell! Os primos! E aí? Oi! Tá legal! Valeu! Por uma área muito perigosa! Bem-vindo! É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos. Os assustadores! Aqui é possível! Legal! É sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustador. De tudo que sei na minha escola. A universidade Mostra. Melhor. Então tá, observem e depois me digam qual é. Faixa de segurança. Crianças humanas são extremamente... Oi! Olha aqui! Ele vai dar um susto no Por favor, gente, servia! Não pode ultrapassar a faixa! Senhora Grey! garoto eu nem vi você lá dentro eu nem vi você lá dentro o que tem a dizer em sua defesa quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento. É de que vai fazer o teste de novo? Maria, o seu príncipe encantado, vai aparecer em todos vocês. Hum. da lista, vou me matricular. Olá, calor do jeito. Bom primeiro dia, entendeu? Oi. era a sua foto com o train Diga, viva. Viva. Eu sou a feia, pessoal. Vamos andar. Esse tour é pra... Esse é o laboratório. Aqui no refeitório da U.M. Vocês podem se sentir à vontade. Essa joia da coroa. É um e aí, rapaz? Melhor. Fique de olho no seu... Chega mais, vem pro... É um grego da U.M., apoiamos os jogos anuais de sustos. De sustos! É muito, muito perigosa, pode acontecer... E vale muito a pena! Você tem a chance de provar que vou 319. Seu colega de quarto também é orçá, cria o clima. O melhor amigo da minha... Aluno de susto. <risos> é, Mike Wozowski, também sou aluno de susto. Você desapareceu mais. Tem que fazer isso lá. Você acha? É, mas sem os óculos. Ele... Pendurei pôster e já. Agora só falta tirar notas boas nas provas. Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não. Eu tô ansioso pra começar. Bom dia, alunos. Vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. Eu não queria interromper, mas resolvi. Eu garanto que meus alunos adorariam. Pois bem. Sou está assustador. Que tipo de monstros maiores? Não fazer de fim do semestre, vocês farão uma prova final. Grama de sustos. Inspiração. São, sem tumulto. Quem sabe me dizer as propriedades. Total, elas são uh, cinco, já incluindo. Oh, essa desculpa, não queria te assustar. E aí, Pafana? Parente do Bill Sullivan no um assustador? Espero que tenha grandes resultados. Ó. Oh. O Sr. Sullivan já respondeu. Capítulo 1. Um. Aí, parceiro, me dá um lápis. <risos> a prova final já era. Eu não quero arriscar. Eu fiz até cupcakes. Opa. <risos> Festeiro. <risos> Festeiro. <risos> não me manda calar a boca, não. Aí, aí, você não pode... <risos> <risos> Por que tá aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu Ah tio, porco medonho, mascote da Federal do Medo Por que ele tá? Garrucho, a melhor fraternidade do campus Dois, Não, três. ela! Ai, ai, não deixa ele fugir, cuidado! Tá... Oh. Ah, Sensacional, esqueci de me apresentar Você e esse bicho que eu não sei o que é Mas dá licença que eu tenho que, que fazer uma coisa melhor Mas valeu pela visita <risos> Obstáculos e asa de céu. Ser... Ômega Grito! Não vem, não! Johnny Worthington, presidente da Ruge Ômega Ru. É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não... Tem um futuro assustador pela frente. Aí... Ah, foi mal, Yuri. mas você devia pro... Entrar pra Usma capa? Tem bolo! Sully... Ah, aluno de susto. Mas eu sou aluno de susto. Mas é pra... Toma! Eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano. <risos> não brinca, é Embaraçados e dentes amarelos Tem Veja um monstro que faz dormir assustando Daqunofobia Medo de trovão Será homofobia Medo de rachim. Acertou Um palhaço correndo no escuro Acertou de novo o gol foi golaço. Zumbi perado, Michael. Vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação. Oh, tem os melhores assustadores, Sullivan. Cara... Aí você vai ganhar isso de volta. Você... A prova final de hoje vai avaliar sua habilidade. Habili Aumentado. Te faz xixi na cama pra... Dorme. Está aqui hoje pra ver quem vai continuar no programa de... voz e, e do Papai Noel. Que susto você, o... O rastejamento nacional me dói. Ah. Se concentra. Já sei, eu e vou a luz. Resultado será. Ah. Ah. Fica longe de fi mim. Não sou como você. Eu tive. Aqui. Ah. <risos> Deu meio. Ah. Uh. A minha única lembrança de uma vida inteira. O importante é que ninguém se machucou com a prova. Senhor Wasalsk, sou um. Não é pra subir no. Seria um grito. Quero que demonstre. Eu sou um menino de sete anos. Está. Essas coisas Informar faria chorar. Isso alertaria os pais e, infelizmente, não recomendo que continuem no programa de E garanto que sua família ficará muito desejada. Não é assustador. Espera aí, deixa eu usar o simulador. Muito disso. Suas férias tenham sido boas. Desafios. E um desperdício do livro no capítulo 3. Vamos me... Jogos como uma competição amigável Os monstros mais aterrorizantes Do campo Beleza galera, estou -se encerrando A -ver. <risos> Não, a próxima fraternidade A ganhar os jogos de susto Oi os monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer Até apostar comigo Se eu vencer a... Provaria Que a senhora errou E vencer, eu aceito a sua equipe Sairá da universidade Agora só tem que achar os membros Não sei cabeça, aquilo ali só conta como um Friend, friend, que sorte, entra pra minha equipe ah. Colado, Mike, não suja minha barra Preciso de mais um, eu só preciso de um monstro, só mais Clã que pode O Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou É, ele é da minha equipe Qual é o plano? Eternidade. Olá, colegas de equipe! ...de recebê-los em sua nova casa! Tá aqui. Mas quando tiver, estaremos prontos! Uh, o trem Começar dizendo que agora... Ué, vocês são alunos... Os alunos que a Hard Scrabble queria ter. Passado por contenção de despesas. Eu podia mim me... Com Y E eu sou Terry com w Eu sou aluno de Pera! Por que não girou? Eu nunca concordei em fazer isso eu tenho na frente dos eu, outros Você se magoa muito fácil <risos> Juntos! E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Ah! Meu nome E... Até agora, só tenho vocês com Experiência com susto? <risos> <risos> nenhuma! As rosas Ah, valeu! Sendo assim, tô vendo que É, e eu nem malho É, eu também não que se vencermos, vamos entrar pro programa de sustos. Nós vamos. E aqui. Ah, gostei. Vamos dividir. Pode deixar. Valeu, colega. Tá brincando, né? Eles não. Ei, quer voltar a fazer cilindros? É só você abrir a porta e sair. Colegas! A Irmandade Usma Kappa. Ai! Tator! Ei! Vocês farão um juramento baixo, faz mal forçar a vista. Mãe! Passam de conta que eu não estou aqui. É que a casa é... Independente do ri, independente do perigo, independente das x... E resistirão a todos por que... É pra uma fraternidade. Por isso é muito importante ter vocês... <risos> Vamos comemorar! É. Ai, a gente pode ficar acordado até tarde Eu sei, você é uma... Mãe! O que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Eu solto o pelo. Não é. Temos ah! ah! uh! uma carta. Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas. Ah. É a primeira prova dos jogos de susto. Legal. De Só um instante. É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito. Arte, ah, você já... Just... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! Ah! Ah! Ah! Ah! São de bola! Tido nos jogos este ano Dente-teco Uma capa E finalmente Os macap Vai, vai O desafio da toxicidade É tóxico Não temos nenhum Parecido Por oh, isso Eu, eu queria tocar nesse carinho Eu quero tocar E você? É, eu quero tocar neles é. E quem chegar por último vai ser eliminado. Não esquenta, Carrapifa. Esguicho. Não vamos perder. Sim. Não, eu! Vou ganhar a corrida pra nós. Tá. E rugir pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho. Trabalho em equipe. Vamos ficar todas juntas. Um... Ô, irmãos, não vamos nos reunir? Atenção, equipe! Aí, é... boa sorte, meninas. Obrigada. A -ra! A -ra! Segue mais rápido, não? Só tome aqui. Ah! <risos> ai... ah! ai... da Eu venci o Azort. Tá eu É uma crise 10 segundos! Segundo lugar, quente teto aqui! Não, que lugar é isso? Hum, eu não tô sentindo mais nada. Não. Ah. Só por um milagre vocês ficarão atatificada. Ou os... sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, os Macapa, vamos partir. Mike que foi? Listamos nossas vantagens e... Prendi um rato numa fábrica de travesseiro. Oh, peraí, não, não, somos não Somos é especialistas assim. na antiga arte. Ir distrair. Ah. É? próxima prova daremos adeus. Pra vencer, vocês têm... A partir de agora, somos uma mente só. Minha mente. Isso aqui. E agora eu quero ver pé de monstro, 50. Já uma equipe nova. Já pensei nisso, mas é contra a... Passa é que assim teremos chance de... Não é o mais assustador do mundo. Uma joinha! Não vai conseguir nada com eles. Aonde vais? Tente enviar. Pa, pa, pa, parou! Você pode mandar neles, mas não. Muito bem, os macacos Ai! A gritar. Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar. Então lembrem-se, façam exatamente o que eu fizer. Bem interessantes. Duas equipes. Qual vai sair com a bandeira e. E você? Mas dessa prova ninguém quer ser apanhado. Silêncio. Hmm? Oh, Eu disse silêncio. Tração! Aí que foi eliminada! Iba! Os Gaba! Nossa equipe é demais! Tá, olha aqui. Não teve nada de... Fale comigo quando formos assustar de verdade. Não fomos convidados... Na na na... Na... Festa? A confraternização na... Apareçam lá! <risos> Tendo como assustadores. Nós vamos! Eu estou meio enferrujado. Ai, ah, não trouxemos um presente para. E, e se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... A bibliotecária gigante tem medo de uma festinha? Olá? É a última capa! Esses caras... Valeu, obrigado. Quer pesar todas as equipes que chegaram até aqui? Graça. Isso é um os uma capa! Vem pra cá! Um bando de perdedores! Mas parece que solta os animais de pelúcia! Mas todo mundo passa por aqui! Aí, o que vocês estão fazendo? Ele odeia caridade! Eu quero que... Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores. Aí, se quiserem mesmo trabalhar para uma empresa... Nunca é na dele! Temos que continuar tentando. Não pode mudar quem eles são. Obrigado por tudo que você fez. Nunca seremos como eles. <risos> vamos fazer uma excursão Ai, Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas é, Onde estamos? Com os maiorais Isso é incrível, Mike Não vamos parar Isso é loucura, vamos acabar sendo presos Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador Os melhores são... Terry, olha Olha aquele velhinho saindo pela porta, todo prosa Do mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos É o gritador Bob Gunderson, eu tenho um cartão de quando ele entrou Você colecionava cartões do susto, é? Tenho Uma boa coleção Olhem pra mim, eu sou o o terror Bem. Mas trabalhar juntos Abra a cadeia! Não. Valeu, irmão! De nada! Ah, eu também quero carona! quê? Entendi. Entra logo! Anda! Eu falei pra correr! Quem aí quer bala? Monstro! Ah! Criança no banheiro! Pede monstro, pede monstro, pede monstro! 38! E aí, já é Anda! Essa é simples assim: assustar adolescente pode sentir. Vai te prejudicar! Se esconda! Que Monte de folhas! para gostei de ver, Dom! Obrigado! Eu não consigo! Tia Jurema! <risos> de manhã! Agora eu gostei! <risos> A prova final! O teste é verdade! Amanhã à noite vocês vão assustar! Depois que perderem, ninguém vai se lembrar. Ah! Peraí! Dá pra gente! É, tudo bem. É só falar com esse. Tem que ir ser a cadeira. O segredo. Obrigado por ter Eu espero que não haja ressentimento. Porque é ótimo assustador. O coração e a alma da equipe! Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Sally. Eu tô sentindo! Finalmente... Olha, não... você me deu algumas dicas muito boas. Tem que ser agora? Escuta, mas é hora de esquecer tudo isso! É só buscar lá. Se solta! Ah, não sei não, eu tenho minha própria técnica... Oh. Tá pensando de novo lá de dentro! Como é que foi? Bate aqui. É? Amanhã essa hora todos na universidade vão ver o que. Os simuladores de Dificuldade máxima. Dificuldade máxima? Pois o dono. Peraí, foi o Mike quem começou tudo isso. Ó, é, é, é oh, faz bonito. Uh, Leve com um bobozinho. <risos> <risos> Obrigado por pegar leve com. Para a linha de largada! Não se preocupa com a Radio Scrabble. Não que aprendeu. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Se é espetacular do Watson! Pra vencer essa dor, vambora lá do fundo. É! É! Ficou preso. Cadê o oh. Ozauski? Anda, vambora! Consegui. Não acredito. É, você vai. Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Não sabia que era tanto assim. <risos> somos tão assustadores <risos> que. Alguém mexeu aqui. Uh, Mike, temos que ir. É, eu mexi. Precaução. Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a em qualquer um! Eu só queria te ajudar. Não, só queria ajudar. Primeiro muito, <risos> estou ansioso para vê-lo na minha aula. Você é um de nós, afinal. Isso aí, tá? Então quando quiser fazer alguma coisa é só. Fa... Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com Seja isso. Esteja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém vai de laboratório de portas. O que? Que seria o... É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das venas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes. Abra as pernas. Olha a violência! Mike! As crianças. Tudo bem, bom dia. Boa noite. Qual é o problema, senhor? Mike! Uh. Vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perdoe. Eu pensei. pensei que com a folha. O que era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso, por favor, não fala isso. Ser bom. Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inteira. É, eu sou um Sullivan. Sou o Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti. Mas você não foi o único que fraquei a assustar, Mike. Mas não. Numa... Antes não éramos amigos. Vem comigo. Ah! Se assustarmos eles, se assustarmos de verdade, podemos gerar energia. Pode funcionar! Eles são adultos, não consigo fazer isso. Com Deu a gente tem que ir. Que vacilo, hein? Que foi? Justos. O quê? Ela ficou impressionada com a nossa performance no jogo. E essa não é a única notícia boa. Sherry e mãe. Olha, são os meus dois meninos a dor. Estrangedor. Ah, que isso, Scott. Eu não quero que você pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe. É, Tato. Conheci. Então, e agora? Você é o grande Mike Wazowski, vai pensar em Eu tô bem só por ser normal. Bem, por ser normal. Wazowski! Mike! Não conheço astro, mas a verdade é que eu tô na sua aba. A chance fez dela campeã. O que eu fiz foi pegar um pouco. Você deu o maior susto que essa universidade já viu. lápis no meu primeiro dia de aula. Mãe. Mas... Isso é Scrap. Cuidado, Sr. Sullivan. Eu estava... Parece que viraram notícias juntos que ninguém havia feito até hoje. Tenta mais surpresas como você. Não há nada que eu possa fazer agora. E, senhor Wazowski? Olha, ainda tem um jeito de trabalho correspondência. Acho que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Ah, legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Wazowski e Sullivan. Valeu, não, não Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda. Sua dupla na é excursão. Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente. Russell, My os primos. E aí? Oi. Tá legal. Valeu. Por uma área muito perigosa. Bem-vindos. É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses escritos. Os ajudadores! É. Oh! Pra ser um assusto de tudo que sei na minha escola A universidade mostra Então tá, observem, e depois me digam qual é Faixa de segurança ar... Crianças Ai, humanas que... são extremamente olha. Ai Olha aqui Ele vai dar um susto no estado Por favor gente, servia Não pode ultrapassar a faixa Senhora Grey Lá dentro nem vi você lá dentro o que tem a dizer em sua defesa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 Vou me matricular Olá, calor do jeito Bom primeiro dia, entendeu? Oi Para sua foto com o trem Diga viva Viva Eu sou a feita, pessoal Vamos andar Esse tour é pra... Esse é o laboratório Aqui no refeitório da UEM Vocês podem se sentir à vontade então... A joia da coroa da UEM É a escolha Rapaz! Filharia. Fique de olho no seu. <tos> Chega mais, vem pro. O grego da UM. Apoiamos os jogos anuais de susto. De sustos! É muito, muito perigosa. Pode acontecer. E vale muito a pena! Você tem a chance de provar que você. 319. Seu colega de quarto também é o cria o clima. O melhor amigo da minha. Aluno uh. é. uh. de susto. <risos> é. Mike Wozowski também sou aluno de susto. <tose> Eu... Ele...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 Legal. Bom dia, alunos. Que Vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. Uh! Ela é uma... Eu não queria interromper, mas resolvi. Eu garanto que meus alunos adorariam. Pois bem. Assustador. Que tipo de monstros maiores?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 Táculos E asas de ser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 eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano. Oh, não brinca, é? Ver pelos embaraçados e dentes amarelos. Tem. Veja um monstro que faz dormir assustando. Traquenofobia? Medo de trovão. Será homofobia? Medo de rachi? Um palhaço correndo no escuro. Acertou de novo. O Grofocando. Zumbi beirado, Michael.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 Se concentra Já sei, eu e vou a será. Mo... Fica longe de mim Não sou como você Eu tive. Aqui Deu <sólo> mesmo <sólo e meio. s Thompson> A minha única lembrança de uma vida inteira. O importante é que... Ninguém se machuca com a prova. Senhor Wazowski, sou... Um... Não é pra subir no... seria Você... é um grito. Quero que demonstre. Eu sou um menino de sete anos. Está. Essas... Coisas. Informar. Faria chorar. Isso alertaria os pais. E. Infelizmente, não recomendo que continue no programa disso. E garanto que sua família ficará muito decepcionada. Não é assustador. Peraí, deixa eu usar o simulador. Muito disso. Tuas férias tenham sido boas, desafios e um desperdício do livro no capítulo 3. Vamos me...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 Qual é o plano? Eternidade. Olá, colegas de equipe! É de recebê-los em sua nova casa. Tá aqui. Mas quando tiver, estaremos prontos. Uh, <risos> o trem começar dizendo que agora. Ué, vocês são alunos. Os alunos que a Hard Scrabble queria ter dançado por contenção de despesas.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 Eu sei, você é uma. Mãe! O que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Eu solto o pelo. Não é. Temos ah! ah! ah! uma carta. Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas. Ah. É a primeira prova dos jogos de susto. Legal. Demais. Só um instante é pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito. Arte, ah, você já está. Bem-vindos ao seu pior pesadelo! Ah! Tido nos jogos este ano, dente teto uma capa. Os O E finalmente os macaba! Oi, mãe! O desafio da toxicidade! É tóxico! Não temos nenhum parecido. Por isso! Vou querer tocar nesse carinha! Eu quero tocar! E você? É, eu quero tocar neles! É. E quem chegar por último vai ser eliminado. Não esquenta, Carrapifa. Esguicho. Esguicho, não vamos perder. Sim. Não, eu! Vou ganhar a corrida pra nós. Ah. E rugir pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho. Trabalho em equipe. Vamos ficar todas juntas. Ô, irmãos, não vamos nos reunir. Atenção, hein! Equ... Aí, é... boa sorte, meninas. Obrigada. A -ra! A -ra! Segue mais rápido, não? Só tome aqui. questão. Fude, homem, garruz e venceram! Eu venci o ajosto. Tá velhando? Eu é que me segundo. Segundo lugar, tente e te teto aqui, capeta! Não. QUINTO lugar! Hum, eu não tô sentindo mais nada. Não. não. Ah. Só por um milagre vocês ficarão. A <risos> Ou os... Sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, os Macapa, Vamos partir! Mike!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 Não vai conseguir nada com eles. Aonde vai? Tente em pa, pa, pa, pa, parou! Você pode mandar neles, mas não... Muito bem, Os Macapas. Ai! A gritar. Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar. Então lembre-se, façam exatamente o que eu fizer. Bem interessantes. São duas equipes. Qual vai sair com a bandeira e... E você? Mas dessa prova, ninguém quer ser apanhado. Silêncio. Hã? Permitido? Tá ali... <risos> <risos> <risos> Alimitar <risos> aqui! Não <A risos> fazendo é... <risos> disseram que não pode nos pegar! Não fizeram fogo! <risos> <risos> <risos> Esquecemos a bandeira! Mike? Hã? Distração! <risos> Aí que foi eliminada! Epa! Uspa!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 É a última capa! Esses caras... Valeu, que legal.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 se ter medo. Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador. Os melhores usam. Terry, olha. Olha aquele velhinho saindo pela porta todo prosa. Dom, Mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos. É o gritador Bob Gunderson. Eu tenho um cartão de quando ele entrou. Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase uma boa coleção. Olhem pra mim, eu sou o Or, o terror Thompson! Bem... Mas trabalhar juntos! Abra a cadeia! Não. Valeu, irmão! De nada! Ah, eu também quero carona! O quê? Liga o ca... Entendi. Entra logo! Anda! Eu falei pra correr! Quem aí quer bala? Moça pede, moça pede. 38! E aí, já Isso é simples assim. Assustar adolescente pode sentir. Não. Ninguém me entende. Ah! <risos> <risos> <risos> <risos> Alguém está vindo e vai te prejudicar. Se esconde. que Monte de folha! Pará, gostei de ver, Dom. Obrigado, eu não... a é Jurema, de manhã, agora eu gostei. Ah!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 Bate aqui. É? Amanhã é essa hora, todos na universidade vão ver o que. sábado. Sábado. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Os renovadores de susto. Dificuldade máximo. Dificuldade máximo? Pois o Dony. Espera aí, é... foi o Mike quem começou tudo isso. É. é. é. Ó, oh, faz bonito. U -u Leve com um bobozinho. <risos> <risos> Obrigado por pegar leve com o... Próximo grupo na linha de lá. Não se preocupa com o Hard Scrabble. Não que aprendeu. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Se é espetacular do Odditor! Johnny, você assusta-se pra vencer essa. Está à Vambora lá do fundo! <risos> <risos> <risos> <risos> casa. Obrigado, obrigado. Atenção demais. E o Wazowski? Anda, vamos Consegui. Não acredito. É, você vai. Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Não sabia que era tanto assim. É, <risos> somos tão assustadores. <risos> Alguém mexeu aqui. Uh, Mike, temos que ir.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 Estou ansioso para vê-lo na minha aula. Pinto. Você é um de nós, afinal. Isso, isso aí, tá? Então quando quiser fazer alguma coisa, aí. é só falar. Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com Seja isso. Seja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém invadiu um o laboratório de portas. O quê? que seria? O... É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das versos. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes? Abra as pernas. Olha a violência. Vai legal. Mike. Boa noite. Qual é o problema, senhor? Mike. Vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perdoe Eu pensei. pensei que com a folha. O Azalsky era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso, por favor, não fala isso. é bom. Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inteiro É, eu sou um Sullivan. Sou o Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti.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 E, senhor Wazowski? Olha, ainda tem um jeito de trabalho de correspondência. Posto que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Tá ah, legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Wazowski e Sullivan. Vasowski. Valeu, não esqueça, não. Quando eu estava no ônibus, achei uma moeda. Sua dupla na excursão. Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente. Russell! Mas... Os primos. E aí? Oi. Tá legal. Valeu. Por uma área muito perigosa. bem vindos É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses inscritos? O Brasil É isso! para ser um assust... Entendi tudo o que sei na minha escola. A universidade mostra... Melhor. Então tá. Observem, depois me digam qual é. Faixa de segurança. Que... Crianças humanas são extremamente... Olha aqui! Por favor, gente, Não pode ultrapassar a faixa. Senhora Grey... lá dentro, nem vi você assim lá dentro o que tem a dizer em sua defesa Não quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento. É que vai fazer o teste de novo. Maria, o seu príncipe encantado, vai aparecer com todos vocês. <fazos> da lista, vou me matricular. Olá, calor do jeito. Bom primeiro dia, entendeu? Oi! Dá a sua foto com o trem. Diga viva! Viva! Eu sou a feita, pessoal. Vamos andar. Esse tour é pra... Esse é o laboratório. Aqui no refeitório da U.N. Vocês podem se sentir à vontade. Essa joia da...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 Bom dia, alunos. Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. O ah! é uma... Eu não queria interromper, mas resol... Eu garanto que meus alunos adorariam... Pois bem. Sua estabilidade assustador. Que tipo de monstros maiores?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 táculos E asas de desterruda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 Acertou! Um palhaço correndo no escuro! Acertou de novo! O grupo um liberado, Zumbi berado, Michael!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 <risos> Se concentre. Já sei, eu e vou luz. Resultado será. <risos> <risos> Fica longe de mim. Não sou como você. Eu tive. Aqui. <risos> <risos> Deu medo. <risos> minha única lembrança de uma vida inteira. O importante é que ninguém se machuca com a prova. Senhor Wazowski sou não é para subir no seria um grito. Quero que demonstre. Eu sou um menino de sete anos. Está. Essas coisas, informar, tá, faria chorar. Isso alertaria os pais e. Infelizmente, não recomendo que continuem no programa disso. E garanto que sua família ficará muito desse Não é assustadostos. Espera aí, deixa eu usar o simulador. Muito disso. Suas férias tenham sido boas. Desafios.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 Dor. Ei! Vocês farão um juramento... Baixo, faz mal forçar a vista. Mãe! Passam de conta que eu não estou aqui. É que a casa é... Independente do rio, Independente do perigo... Independente das... E resistirão a dores por diante que... É pra uma fraternidade. Por isso é muito importante ter vocês a... <risos> <risos> <risos> Vamos comemorar! É. Aí, a gente pode ficar acordado até tarde. Eu sei, você é uma... Mãe! O que, que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Eu... solto o pelo. Não é. Ah! Ah! Ah! Temos uma carta. Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas. Ah. É a primeira prova dos jogos de susto. Legal. Legal. Só um instante. É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito. Arte, ah, você já... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! Ah! Ah! São de... Adoro A CIDENCIA Tido nos jogos este ano Dente teto Uma capa! Os Geomega E finalmente... os Cap? Oi, mãe! Olha o... o desafio da toxicidade! É tóxico! Não temos nenhum parecido! Por oh, isso, eu, eu querer tocar nesse carinho! Eu quero tocar! E você? É, eu quero tocar neles! É. E quem chegar por último vai ser eliminado. Não esquenta, Carrapicho. Esguiço. Esguiço. Não vamos perder. Sim. Não, eu! Vou ganhar a corrida pra nós. Quer ah, rugir pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho. Trabalho em equipe. Vamos ficar todas juntas. Ô, oh, irmãos, não vamos nos reunir. Atenção, equipe! Aí, é... boa sorte, meninas. Obrigada. Ah! Não mais rápido, não! Só tome aqui! da ômega! do vencer! Eu venci o azote! Tá velhando? Eu não acredito 10 segundo lugar, tente que aqui! QUINTO LUGAR, hum, Eu não tô sentindo mais nada. Não. Ah. Só por um milagre vocês ficarão tatificada. <risos> os... sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, os macapa, vamos partir. Mike ah.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 Hmm? Oh, eu disse? Silêncio.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 Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase uma boa coleção. Olhem pra mim, eu sou o Ol, o terror Thompson! Bem... Mas trabalhar juntos. Abra a cadeia! Não. Valeu, irmão. De nada. Ah, eu também Ah, carona! É. O quê? Liga o c... Entendi. Entra logo Anda Eu falei pra correr Quem aí quer bala? Ah! Criança no banheiro Pede monstro, pede monstro, pede Pede simples assim assustar adolescente pode sentir. Ninguém me entende? Ah! <risos> <risos> Alguém está vindo e vai te prejudicar. Se esconda. Que eu acho que monte de folhas. Para gostei de ver, Dom. Obrigado. Eu não. Se a é Jurema. De manhã. Agora eu gostei. Ah!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 Bate aqui. É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que. Os de susto! Dificuldade máxima. Dificuldade máxima? Dificuldade máxima? Pois o dom. Peraí, é... foi o Mike quem começou tudo isso. É! é. Ó, oh, faz bonito! Uh, Leve Você com é um bobozinho! <risos> Obrigado por pegar leve com. Para a linha de largada! Não se preocupa com o Não Não Note que aprendeu. Seu lugar nunca foi aqui mesmo! Se é espetacular do ódio! Sustas para vencer essa dor. Vambora lá do fundo. Ficou preso.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 Que seria? O... É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das fensas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes. Abra as pernas! Olha a violência! Tá legal! O quê? Mike! As crianças do Boa noite. Qual é o problema? Mike!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 Ele, se assustarmos de verdade podemos gerar energia. Pode funcionar? Eles são adultos. Não consigo fazer isso. Com Ivo, e começa a ser você. Chuta, não, não, não. Não, não, não, não. ...fizeram isso. Estabeleça um perímetro! Sem contaminação! Vocês dois, venham! Estão vivos! Que boi! Espera! O que vai acontecer com eles? O Rei não fica de olho nesses dois. Sempre! Expulsos? É, a gente deu uma... A gente tem que... Ir. Que vacilo, hein? Que foi?